Tá tudo lento, porque é que tá tudo lento, mano Tá tudo lento, O que eu tô fazendo aqui Tá tudo lento, porque é que tá tudo lento, mano Tá tudo lento, já sei, foi só um grão de cristal Do nada eu fico chique, Os passos um drink Gummy plant, tensão pra subir Devo nada pra ninguém, irmão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 tipo de avião que a gente tá voando? Isso aqui é um caravan, um Charlie 208. E o que que ele faz? voa. Ele um é. ninja deve ver através da decepção. Eu já entendi. Estou dizendo ah. isso porque você não ah. entendeu. Você ah. acha que entendeu. Ah. O que não significa que entendeu. Entendeu? Essa é a minha chance. Ai, que cuzão gostoso, velho. Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Eu, eu, entendi eu, eu entendi a referência. Tô cagado, filha da puta. Piranha, tu vai se fuder. Quem te segue só quer ti. Te...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 Quem fez essa intro do vídeo foi o Kiri, então passem no canal dele e enchem no saco dele pedindo intro, o canal dele vai estar na descrição.